Alguns dias atrás eu postei um vídeo aqui no canal com um clipe de um streamer abrindo uma cápsula de adesivos de Cato 2014, que custa quase 60 mil reais. E logo depois de abrir essa cápsula e conseguir um adesivo barato relativamente, pois o adesivo custava apenas 2.500 reais, esse streamer aplicou o adesivo em uma arma aleatória do seu inventário e raspou o adesivo em questão de segundos. E eu achei um outro vídeo dele na internet esses dias atrás. Ele tava abrindo caixas e se liga só nos itens que ele pegou, galera. Primeiramente, logo de cara, mano Ele pegou uma Carambit Marble Fate que é Fire Ice e Stat Track E logo antes de ter tirado Essa Carambit, ele tinha conseguido Uma outra faca abrindo caixas, mano Foi uma Butterfly Bratwater Basicamente, apenas um dia normal Fazendo lives e abrindo caixas, ele pegou duas Facas insanas, só que essa daqui Em específico, essa Carambit Fire Ice Ela é muito valiosa Deu pra ver que ele deu uma surtada na live Quando ele pegou a Carambit Fire Ice E ele ficou perguntando qual que seria o o preço dessa faca, bastante vermelho galera, bastante vermelho tem a faca dele e eu abri o inventário dele na Steam aqui, para tentar descobrir se a Carambit ainda está aqui, e tá sim galera se liga só, ele pegou essa faca apenas uns dias antes de abrir a cápsula que ele raspou o adesivo então ele devia estar tá feliz né, não sei porque não tá feliz, uma linda faca, não tenho o que reclamar cara o preço dela não é completamente fácil de saber, porque não tá entre as melhores Fire Ice que existem no mercado, mas por se tratar de uma carambite Fire Ice Factor New e ainda Stat Track, eu diria que pelo menos uns 20 mil reais essa faquinha aqui deve valer.